encontros que transformam, abra sua Bíblia em Lucas no capítulo 18, versículos 35 a 43, queridos a Bíblia nos fala que quando Jesus esteve humanamente entre nós, né, ele veio, o verbo se encarnou, Jesus andava de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, e onde ele passava, as multidões o encontravam, não era ele que encontrava as multidões, as multidões conseguiam achar Jesus, por onde quer que Jesus ia, e esses encontros em sua grande maioria, geravam transformações, foram poucas as pessoas do tempo de Jesus, que tiveram contato com Jesus e a sua vida continuou a mesma, mas todas essas pessoas que tiveram contato com Jesus, tiveram uma grande oportunidade de transformação, e ainda hoje é assim, quando você vem à igreja cultuar ao Senhor, louvar e adorar ao Senhor, você está tendo um encontro com Jesus que pode ser o maior encontro, a maior transformação da sua vida até então por quê? Porque o nosso Deus é vivo, porque o mesmo Jesus que andou na Galileia, o mesmo Jesus que andou na Judéia, é o Jesus que está presente no nosso meio hoje, contemplando aquilo que o seu povo está colocando diante dele, é o mesmo Jesus que faz as mesmas perguntas, que tem o mesmo ouvido, que tem a mesma boca, e que quando ele fala, ninguém pode impedir o seu agir, amém queridos? Portanto, se você nesta noite tiver um encontro com o Senhor Jesus, aprenda que o encontro do Senhor Jesus é para transformar a sua vida. Mas infelizmente, irmãos, algumas pessoas não tiveram bons encontros com Jesus. A Bíblia diz que um jovem rico chegou até Jesus e disse, bom mestre, o que eu devo fazer? para herdar a vida eterna e Jesus diz faça isso, isso e isso e ele diz não, isso eu faço desde a minha mocidade eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso e Jesus diz está bem, ok, está ótimo o que você faz mas você precisa fazer uma coisa mais ainda, vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue e a Bíblia diz que esse jovem então saiu, abaixou a cabeça, saiu triste porque o que estava em primeiro lugar no coração dele eram as riquezas e Jesus é muito claro que se alguma coisa estiver no meu coração, no seu coração, em primeiro lugar, em relação a Ele, isso não é bênção para a nossa vida, se alguma coisa domina o nosso coração, isso nos impede de ser transformado pelo Senhor, então que o Senhor abra o seu coração nesta noite, e a gente possa ver a manifestação do poder do Senhor, transformando a sua mente, o seu caráter, transformando a sua vida por completo, como o homem desta passagem que nós estamos ministrando aqui. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo, e disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando, então ele se pôs a gritar, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, e os que iam adiante o repreendiam, para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido, quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão, e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso deu louvores a Deus, você pode louvar ao Senhor, aleluias, glória a Deus. Meus amados, neste texto nós lemos a história deste homem, que foi completamente transformado, a partir deste encontro maravilhoso com o Senhor Jesus, e da mesma forma, nós queremos caminhar neste texto, nesses versículos, para que a gente possa compreender quais são os resultados de um encontro com Jesus. O que acontece no nosso encontro com Jesus? Primeiro, a primeira verdade é que as necessidades são apresentadas. No encontro com Jesus, nós é que devemos apresentar a Ele as necessidades. Veja o versículo 35, que está falando a respeito disso. Jesus está passando e ali então aquele homem percebe e ele clama a Jesus, tem misericórdia de mim. O texto está nos dizendo, irmãos, que havia este homem cego, sentado à beira do caminho, pedindo esmola. E a realidade deste homem, é a realidade da humanidade sem Deus. Tal qual era aquele homem, naqueles dias de Jesus, é esta sociedade que nos rodeia, que está à margem do caminho, não está andando no caminho, está à margem, contemplando alguma coisa, e está com necessidades e características, que estão marcando essas vidas. Quais são as marcas daquele homem que estava à beira do caminho, e que é a marca da sociedade humana que nós estamos vivendo, é a marca dos seus amigos de trabalho, dos seus colegas de trabalho, de alguém da sua família, que marcas são essas? E aqui o texto nos aponta quatro marcas, ou quatro necessidades. A primeira delas é que é sem visão. Este homem ele é cego e, portanto, não tem visão daquilo que está acontecendo. São pessoas perdidas que não sabem para onde ir, que perderam o foco, a meta, que não têm propósito, que não têm ideias ou ideais e que não sabem o que querem da vida. Existem pessoas que estão vivendo as suas vidas e não sabem o que querem delas. Se Deus aparecer na frente delas e perguntar, o que queres que eu te faça? Ela vai dizer assim, Senhor qualquer coisa está bom, qualquer coisa está bom. Deus está passando com a sua presença em nosso meio, e Jesus então declara que aquelas pessoas que estão sem visão, elas são comparadas como ovelhas que estão sem pastor, Por quê? Porque a ovelha quando tem pastor, ela tem visão, ela sabe para onde deve ir, ela sabe o que deve seguir, e ela tem um trajeto claro para a sua vida. Se você perguntar a um adolescente, a um jovem, o que eles querem para o futuro, e eu espero que aqui no nosso meio a resposta não seja igual, mas a grande maioria não sabe, não sabe exatamente o que quer para o futuro. E quando a gente não sabe o que a gente quer para o futuro, a nossa mente se abre para coisas que nós não queremos. Não é por acaso que muitos jovens tenham levantado as bandeiras de muitos ismos da vida. A bandeira do comunismo, a bandeira do radicalismo religioso, Quantos jovens do Oriente, do Ocidente, fugindo para os países do Oriente Médio para se alistarem no ISIS, para serem militantes do ISIS, dispostos a morrer numa guerra que não sabe o que é sem pé e sem cabeça, dispostos a morrer por uma causa que não entendem exatamente o porquê, mas porque precisam de um de algo maior para viver as suas vidas. Veja que muitas vidas está seguindo outras pessoas em vez de estar seguindo um referencial seguro de transformação de vida segue pessoas você entra numa página de um artista você entra na página de um influencer digital qualquer coisa você vai ver 2, 3, 4, 5, 6 milhões de pessoas seguindo aquela pessoa reproduzindo aquilo que aquela pessoa fala reproduzindo aquilo que aquela pessoa pensa sem pensar no que está falando sem pensar no que está vivendo pessoas sem visão estão seguindo pessoas sem visão, e o que é terrível é porque, essa coisa cria uma, uma, um vício muito grande, aliás, uma das próximas campanhas que nós vamos fazer, vai ser campanha de sair das redes sociais, porque a gente precisa aprender a ficar livre das redes sociais, a gente não aguenta mais ficar uma hora sem tocar no telefone celular, a segunda realidade da vida deste homem, é que ele está prostrado, Simboliza aqueles que por causa da realidade que se encontram, não conseguem avançar mais. Estão trancados em seu, seus quartos sem ânimo. Quantas famílias trancadas dentro desses apartamentos sem ânimo. Quantos estão envolvidos em fracasso familiar, fracasso financeiro, fracasso emocional, fracasso espiritual e sem expectativas na vida. Você conhece lá no prédio onde você mora. Muitas famílias que você não, não vê, você não consegue enxergar, eles não saem de casa, eles estão trancados num cubículo, como se fosse alguém aprisionado, vivendo uma vida amedrontada, simplesmente porque estão prostradas. Elas não têm motivação nenhuma, elas até tentam, percebem que o caminho está cheio de obstáculos, e humanamente elas percebem que elas não vão ultrapassar, elas se prostram. Uma outra característica dessas pessoas é marginalizado. O caminho leva sempre para algum lugar, mas quem fica na margem do caminho não segue o fluxo. Porque se você estiver no caminho, nem que for empurrado você vai. De vez em quando tem alguns irmãos que vêm na igreja de empurrão, vai junto, porque vamos se vamos, senão a mulher briga. Vamos senão o marido briga. E vamos porque senão o parente briga. E vamos para a igreja, e vamos, vai empurrado, mas vai. Por que, que vai? Porque está no caminho. Agora sai à margem do caminho para ver o que acontece. A multidão vai passar e você vai ficar prostrado na margem. Então bendito seja as cobranças que você recebe. Seja do pastor, seja da sua liderança, seja da esposa, seja do esposo, seja de quem quer que seja, até mesmo da circunstância difícil da vida. Que bênçãos que são essas cobranças, porque isso faz com que você não fique na margem, mas você fique no fluxo. Amém, queridos? então se não for andando, vai carregado, mas vai, não vai parar, vai carregado, mas vai para frente, aquele homem estava à beira do caminho na marginal, e outra característica daquele homem, ele era extremamente carente, uma pessoa mendigando um pouco de sentido na vida, um pouco de paz, um pouco de carinho, porque você imagina a realidade de alguém, nessa situação hoje já é difícil, imagina naquele tempo de Jesus, mas esse homem, ele está buscando algo, ele quer buscar algo para a sua vida, e ele está estão buscando superar e suprir as necessidades. E basicamente, qual era a necessidade daquele homem? Ele tinha quatro necessidades, a necessidade de família necessidade financeira, porque ele precisava de esmola todos os dias para poder comer, necessidades emocionais, as pessoas não davam valor para ele, na realidade ele tinha um preconceito muito grande, e a gente percebe isso, que quando ele abre a boca e começa a falar, Jesus, as pessoas falam, oh, fica quieta aí no teu canto rapaz, para que isso, você não sabe nem o que está acontecendo, fica na boca, quantos de nós estamos vivendo assim? Mulheres que não têm oportunidade de expressar o seu coração para o seu esposo. Esposo que não tem oportunidade de expressar o seu coração para a esposa. Funcionários que não têm oportunidade de expressar o seu coração para o patrão. Quantos de nós vivemos violentados por dentro das nossas necessidades emocionais, até mesmo, ou financeiras, e ainda por cima aquele homem era cego, ele tinha necessidades físicas também veja que aquele homem tinha necessidade em todas as áreas da sua vida, não era apenas um, um fato de ser cego, mas aquele homem era despossuído, aquele homem estava à margem, aquele homem estava numa situação que, era só pela misericórdia de Deus, porque ninguém ia fazer nada mais por Ele, no entanto meus amados irmãos, este homem toma atitude, e a segunda verdade desta palavra, é que atitudes são tomadas quando nós temos um encontro com o Senhor. De nada adianta, quando você tem um encontro com o Senhor, você ter uma boa vontade. Aliás, você sabe que de bem intencionado, o inferno está o quê? Cheio, de bem intencionado o inferno está cheio. Por quê? Porque o bem intencionado ele tem apenas uma ideia, ele tem apenas uma propensão, ele tem apenas um pensamento, mas ele não age, ele sai da igreja com uma decisão e chega em casa sem nenhuma, ele sai de um encontro com uma vontade, com algo para alcançar, mas no dia seguinte aquela vontade está no calcanhar e já não consegue mais absolutamente nada. Portanto, quando você tem um encontro com Jesus, Jesus espera que você tome atitudes na sua vida. De nada adianta você querer alcançar algo, se você não toma atitudes para alcançar aquilo, se você não trabalha na direção daquilo. O que nós interessamos aqui nesse texto, e é uma grande verdade, em primeiro lugar é que este homem estava atento à realidade... Ele percebe que há algum caminho diferente, alguma possibilidade, alguma coisa está acontecendo em volta dele. Você já percebeu que nós estamos numa campanha de 40 dias de jejum e oração? Amém, amados? Então perceba. Opa, espera aí, os irmãos estão orando, os irmãos estão jejuando, um está fazendo de um jeito, outro do outro, porque depende das circunstâncias, da questão da saúde, etc. Mas que legal, os irmãos estão fazendo isso, então se Deus vai responder eles, e eu estou no meio, eu estou no caminho, o que, que vai acontecer com você? Recebe a benção junto, porque você está junto, está no caminho. Então aquele homem percebe que tem alguma coisa em volta dele, e aí ele, então, ele vai clamar, ele vai buscar, ele vai atender aquela realidade, ele vai dizer, eu estou aqui também, eu não vou ficar de fora não, eu não vou ficar de fora não, se Deus vai fazer alguma coisa neste lugar, eu também quero a bênção de Deus para a minha vida, amém queridos? Glória a Deus, outra atitude deste homem está no versículo 37, ele ouviu sobre Jesus, quem é que está passando, o que é que está acontecendo, ah, é Jesus de Nazaré, Jesus, ah, mas agora é que eu não perco essa oportunidade, não me interessa qual é a dificuldade, não me interessa qual é a barreira, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Cala a boca, cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque ele percebe e ele ouve sobre Jesus. E ao ouvir sobre Jesus, algo dentro dele diz, agora sim, eu tenho chance. A minha esperança chegou. Se alguém pode fazer algo por mim, esse é o Jesus. Então é nele que eu espero. É nele que eu confio. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluias. E ele faz isso, né? o versículo 38, ele clama, ele clama por Jesus, ou seja, ele diz Jesus, olha eu estou aqui também, eu estou aqui também, olha a minha necessidade, olha o problema, olha o que eu estou vivendo. Sabe queridos, mas nós precisamos aprender algo importante aqui, para nós hoje, que estamos distantes daquele fato, daquele momento, o que importa para nós hoje? Não é mais o que Jesus vai fazer por nós O que importa e nós temos que trazer a memória É o que Jesus já fez por nós Essa música que dá o tema da campanha Transformados Ela começa com duas verdades teológicas tremendas Justificados e lavados Aonde? No sangue de Jesus Ou seja, está apontando não é para coisas que vão acontecer Para coisas que já aconteceram e se essas coisas já aconteceram, eu não sou mais uma velha criatura, eu sou agora uma nova criatura, se Cristo está em mim, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, então agora a minha vida não é mais o estilo de vida antigo, a minha vida agora é o estilo de vida novo naquele tempo aquele homem estava olhando para o futuro, nós agora estamos olhando para aquilo que Jesus já fez, e porque Ele fez, nós podemos alcançar coisas novas, nós podemos viver coisas novas, ou seja, aquele homem viveu uma expectativa, nós já vivemos a realidade, glória a Deus, mas você precisa fazer esta realidade acontecer na sua vida, de nada adianta você saber teologicamente que Jesus fez isso por você na cruz. De nada adianta você cantar essa música, se você não viver aquilo que Jesus já fez por você. E aí é que Deus quer ver as transformações em nossa vida. O que é que você anda reproduzindo? Você está reproduzindo para os seus amigos, para os seus colegas, os valores do reino de Deus? Ou você está reproduzindo os valores do mundo? Você está vivendo como alguém que é filho do rei, ou você está vivendo como um mendigo prostrado à do caminho? Você vive mendigando bênçãos pequenas espirituais, quando na verdade Deus tem um banquete tremendo para a sua vida, mas você não toma posse porque você não compreende os princípios do reino. E quais são os princípios do reino? Mateus 4, 6 e 7. Mateus 4, 6 e 7, melhor 5, 6 e 7, é o sermão do monte, e no sermão do monte Jesus explana quais são os valores do reino. E se você não vive os valores do reino, você não desfruta das bênçãos do reino. É a mesma coisa de um americano com passaporte americano, vivendo na Suazilândia, vivendo a vida de Suazilândia. Podendo ser um americano, vivendo a vida de Suazilândia. Você consegue imaginar um treco desse? Vocês não sabem onde fica a Suazilândia, né? Não estou perdendo nada. Não estão perdendo nada. Mas imagina isso. O sujeito com a passagem no bolso, né? Com, igual o meu amigo português que veio para o Brasil e passou uma semana comendo sopa porque não sabia que estava tudo incluso. O valor da, da, da, da hospedagem e da alimentação estava inclusa no pacote do hotel, em 1958. Depois de uma semana que ele foi descobrir que, pelo preço que ele estava pagando, ele tinha o direito de comer tudo. Aquele sábado ele foi à forra. Não é porque era português, muitos de nós não sabemos fazer isso também. Nós temos um Deus grande, um Deus maravilhoso, mas as nossas orações são orações pequenas. As nossas orações são orações tímidas. As nossas orações são orações amedrontadas. As nossas orações são orações de quem não tem fé. As nossas orações são orações que muitas vezes, Deus fala assim, o quê? Eu vou mobilizar um anjo para atender isso aí? Eu vou mobilizar um exército de anjos para resolver isso aí? É igual a história da marmita que eu contei para vocês um dia. Então, meu irmão, clama por Jesus. A outra verdade, a outra atitude deste homem, é que ele enfrenta as barreiras o versículo 39 vai dizer que, Jesus, que aquele homem então ele começa a gritar, ele enfrenta aquela barreira, qual era a barreira? Era aquele mundanel de gente na frente dele gritando, dando oi para Jesus, falando Jesus eu te amo, I love you, e etc, e gritando, e aquele cego tendo que competir e gritar com o homem também. Pensa um treco desse, quais são as barreiras que tem impedido você de ser um crente melhor? Quais são as barreiras que têm impedido você de ser um crente cheio do Espírito Santo? Ah pastor, mas é que eu aprendi, que quando a gente vai na igreja, a gente não pode ficar falando assim em línguas estranhas, eu aprendi que a gente tem que abrir a boca, os nossos missionários antigos, suecos, tinham esse problema, eles queriam que a igreja fosse avivada, mas quando a igreja abria a boca, eles mandavam parar, não dá, não funciona, <risos> se você mandar abrir a boca, tem que abrir a boca, e se abrir a boca, sai um som alto, aí quando os irmãos começavam a glorificar alto, não irmão, não precisa tanto, não precisa tanto, né, coisa de sueco, Daí nós crescemos assim, aí nós somos, nós não sabemos se nós somos pentecostal, se nós somos carismáticos, o que, que nós somos? Nós viramos uma mistura de tudo, na verdade nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus, amém queridos? E o Espírito Santo é simples, aonde Ele está tem liberdade, um vai falar em línguas estranhas, o outro vai pular e sapatear, o outro vai ficar quieto, o outro não vai entender o que está acontecendo Mas a coisa mais importante não é o que você está entendendo É o que o Espírito Santo de Deus está fazendo no meio do seu povo Amém queridos? E aquele homem enfrenta barreiras Então qual é a barreira que você está enfrentando? Ah pastor, é a minha esposa Minha esposa é a barreira O meu esposo é a barreira pastor Eu não sei se eu oro para Deus mudar ou se eu oro para Deus levar dependendo do estágio irmão, não compensa orar para Deus levar não, porque se você tiver bem para lá do que para cá, também não ajuda muito, já sofreu, então ora um pouquinho mais para Deus mudar, que dá mais barato, né? é verdade, é. só se for mais novo, assim não dá tempo ainda de uma outra mudança, né? senão não tem jeito, então já, já caminhou, já comeu meio quilo de sal, come mais meio e vamos embora, né? mas tem que enfrentar as barreiras, agora quem é que enfrenta as barreiras? não é Jesus que vai enfrentar as barreiras, é você que tem que enfrentar as barreiras, e você não faz isso gritando, você não faz isso berrando, você não faz isso brigando com as pessoas, você faz isso no poder do Espírito Santo de Deus, você pode ter certeza que no meio daquela multidão, como é que Jesus ia ouvir aquele homem gritando irmãos? Como é que Jesus ia ouvir aquele homem gritando? Era uma multidão, multidão é 4, cinco mil pessoas, com certeza, Jesus ouviu aquele homem, porque o Espírito Santo deve ter soprado um amplificador na orelha de Jesus, e falou, oh, presta atenção que tem um cego ali, porque também senão Jesus não ia ver aquele homem, ele não estava na beira do caminho irmãos, ele estava na margem, ele estava no lugar de dentro, então você imagina as barreiras que aquele homem rompeu, para poder chegar até Jesus… E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que se você estiver disposto a romper as barreiras da sua vida, que está impedindo você de tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, você também, da mesma forma que aquele homem, você vai tomar posse de toda a promessa de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua vida profissional, para os seus momentos, nada vai ser impossível, porque o Senhor, teu Deus, te toma pelas mãos, e Ele te levanta e te sustenta, aleluias. Amém queridos? Então não permita que as barreiras limitem você. E a pior barreira de todas elas que nós falamos, além da cultural, é a barreira religiosa quando você coloca um preconceito religioso diante de Deus, você está comparando Deus com os deusinhos deste mundo, você está comparando o Deus vivo e verdadeiro com o Deus de madeira, você está comparando o Deus vivo e verdadeiro com o Deus de barro, você está comparando o Deus vivo e verdadeiro com o um Deus qualquer, mas Ele não é o Deus qualquer, Ele é o Criador dos céus e da terra, para Ele não há impossíveis, Ele é o Senhor que diz, agindo eu quem impedirá, e Ele é aquele que diz, está tudo nas minhas mãos, e eu inclino o coração, para o lado que eu quero, aleluias não há impossíveis para o Senhor aleluias e Deus faz questão de deixar isso muito claro para dois servos importantes dele Moisés Moisés pergunta Senhor como é que é possível isso e Deus fala para mim não há impossíveis, depois Jeremias pergunta como é que pode ser isso Deus diz por acaso há algo demasiadamente difícil para mim pode ser que para mim seja muito difícil, para você é muito difícil, mas se você coloca a causa nas mãos do Senhor, se você vai buscar ao Senhor com fé, se você deixa o Senhor trabalhar no seu íntimo, na sua alma, todo o impossível vai cair por terra nesta campanha, e você vai cantar o hino da vitória, e você vai celebrar a glória do nosso Deus, porque Ele é o mesmo de ontem, Ele é o Deus que ainda faz maravilhas, aleluias. Amém, queridos? a terceira verdade desta mensagem, está no versículo 40, perguntas precisam ser feitas, sabe qual é o grande problema? É que nós não sabemos fazer perguntas, aquilo que eu escrevi no livro lá, do Restaurando o Romance do Casamento, um dos tópicos aborda a questão de fazer as perguntas, a gente quer que o outro adivinhe, mas não faz as perguntas, e Jesus nos ensina, o que queres que eu te faça? Jesus sendo Deus, ele não sabia o que aquele homem queria, sim ou não, irmãos? Ele conhecia. Ele sabia o que era necessário para aquele homem, mas ele não vai na sua pressuposição, ele não vai no seu conhecimento interior. Ele pergunta aquele homem, homem, o que queres que eu te faça? E talvez essa seja a grande pergunta para as nossas vidas. Você poderia trocar o que queres que eu te faça? por uma pergunta que hoje é muito mais significativa para nós, nós estamos vivendo agora um momento de pós-modernidade, de relativismo ao extremo, as propagandas de televisão que você está assistindo no YouTube, nas redes sociais e até mesmo nos canais pagos oficiais, são todas propagandas que visam estimular um novo modo de vida, totalmente contrário aos princípios da Palavra de Deus, e esse grande desafio vai trazer para nós, para essa realidade do século 21, algumas novas complicações. E a pergunta é, você está preparado para isso? Você está preparado para este novo tempo em que nós vamos viver? E daqui a pouco nós vamos voltar para o estilo de vida que nós tínhamos lá no Império Romano onde você se declarasse cristão, você iria dizer assim, bom, você é cristão, então você vai ser queimado na fogueira, você vai ser queimado lá na, na madeira, você vai ser jogado na cova dos leões, você vai perder o seu emprego, você a partir de hoje é um chato, você a partir de hoje é alguém inconveniente socialmente, a pergunta é, nós estamos preparados para isso, e aí eu vou traduzir essa pergunta com outra mais simples ainda, Por que é que você vem à igreja? Por que é que você vem à igreja? Jesus pode perguntar para você: o que é que você quer? E aí ele vai dizer assim: por que é que você vem à igreja? E eu posso dar para você quatro respostas importantes, que são as mesmas respostas que aquele homem procurava em Jesus: primeiro, porque desejo a paz para a alma. Aquele homem desejava muito mais do que uma cura, queridos. Ele desejava enxergar, mas ele desejava um sentido e um significado para a sua vida, para nunca mais ser chamado de o cego, mas para ter um nome, para ter uma identidade, para ter um destino, para ter um propósito e para ter uma vida significativa. Nós temos aqui no nosso meio irmãos que são simples de tudo, mas estão na vontade de Deus, fazendo a direção de Deus, trabalhando na obra de Deus, e Deus está fazendo coisa extraordinária na vida deles, Por quê? Porque eles entenderam que há um propósito de Deus para o seu tempo, para a sua vida, e quando eles estão neste propósito, então eles têm descanso para a alma, o que, é que significa alma? Vontade, emoção e sentido, é a nossa psiquê, não é por acaso que as pessoas deste mundo estão doidas, as pessoas deste mundo estão estressadas, as pessoas deste mundo estão perdidas, elas não estão conseguindo concentrar a sua mente, o seu coração, por quê? Porque elas não têm paz, e Jesus disse, eu lhe deixo a vocês a minha paz, não como a paz que o mundo dá, não tenham medo, nessa pandemia nós tivemos um teste de fé para muita gente, e muita gente foi reprovada irmãos... Muito crente de velho de casa foi reprovado, porque viveu nessa pandemia dominado pelo medo. Todos nós temos medo e precisamos ter medo, e o medo é saudável. Mas o medo não pode paralisar você de fazer aquilo que Deus quer para a sua vida. Porque se o medo for maior do que a vontade de comer, você morre de fome. Se o medo for maior do que a vontade de ganhar, você morre pobre. Se o medo for maior do que qualquer coisa, você simplesmente vegeta. E Deus está querendo despertar a sua igreja Para dizer, ei, ei, ei, desperta Você não vive segundo os valores do mundo Você vive segundo os valores do reino de Deus Não são as coisas deste mundo que deve amedrontar a sua vida Mas é a falta do temor O que deve amedrontar a sua vida É a expectativa de talvez passar a eternidade sem Deus Então eu preciso de paz para a minha alma E a igreja do Senhor é o lugar onde eu encontro isso a igreja do Senhor, uma segunda razão, ela me dá um estilo de vida saudável, e se não for saudável, nós temos que trabalhar para si, uma igreja saudável, o que é uma igreja saudável? É uma igreja onde o povo sabe que é sal da terra, que é luz do mundo, e o estilo de vida do povo de Deus, é diferente do estilo de vida do mundo porque o estilo de vida do mundo é tóxico, o estilo de vida do mundo é um estilo de vida que leva para o fracasso, o estilo de vida do mundo leva para o deserto espiritual, mas o estilo de vida do povo de Deus, faz com que o povo viva debaixo da submissão e da vontade do Senhor em todo o tempo, outra razão irmãos, é porque eu entendo que a cultura da igreja desenvolve famílias mais fortes, não pense você que no bailão você vai aprender a ser mais forte, com seu esposo, com a sua esposa, não pense você que os valores deste mundo que você ouve na televisão, vão trazer mais alegria ou satisfação, ou qualquer outra coisa, do que os valores que você ouve na palavra de Deus para a sua vida, muitas famílias têm trocado a palavra de Deus, o certo pelo duvidoso, e a gente ouve isso o tempo todo, a gente vê pessoas vendendo programas de fim de semana, e de faz isso e faz aquilo, é treinamento emocional para lá, é treinamento emocional para cá, quatro, cinco, seis mil reais para a pessoa fazer um, um treinamento emocional, alguma outra coisa, e, e eu não estou aqui dizendo contra isso. Mas o que você tem que entender é que se você trabalhar só a emoção, e não trabalhar a sua vida espiritual, você não resolve o problema. Durante muitos anos eu fui um professor universitário. E durante muitos anos eu fui um palestrante e dei cursos, cursos motivacionais. Mas o curso motivacional só serve para uma coisa, para a gente ganhar um pouquinho de dinheiro, para tirar o funcionário do um pouco do trabalho dele lá para desestressar um pouco. Mas o resultado na prática para a vida deles é muito insignificante. A empresa depois de três semanas tem que dar corda no relógio de novo, porque a motivação acaba porque tudo aquilo que é motivacional não sustenta, não é a longo prazo, mas a motivação que Deus muda no nosso coração, a forma como Deus transforma a nossa mente, a forma como Deus transforma o nosso olhar, a forma como Deus transforma os nossos pensamentos, vale muito mais do que uma motivação, porque também motiva e transforma a nossa vida, para que a gente alcance aquilo que Deus tem para nós, amém queridos? Claro, lá no treinamento eu não podia falar de Deus, não tinha problema nenhum, não podia falar de Deus e não falava. Às vezes falava, né? mas não podia falar assim abertamente. Hoje, então, menos ainda se pode falar. Hoje, pode falar de Buda, pode falar de Hare Krishna, pode falar de tudo quanto é coisa que você possa imaginar de espiritualidade, só não pode falar de Deus. Interessante isso, né? E a gente vê isso. Tem um contraste muito interessante. Você ouve tudo quanto é tipo de. chama-se espiritualidade, esse negócio hoje. Né? o sujeito é espiritual, mas qual é a espiritualidade? essa espiritualidade vai trazer paz, vai trazer alegria, transformação? não, não vai trazer, por quê? porque ela é desprovida do Deus da benção, ela é desprovida do Senhor que transforma a nossa vida, e só há um Deus capaz de transformar o ser humano, é aquele que foi criado, aquele que criou a mim e a você, Ele é o único capaz de transformar a nossa vida, amém queridos? e por última razão pela qual você pode, e deve congregar, buscar ao Senhor, é porque você vai descobrir que cristãos fiéis, têm uma vida financeira mais equilibrada, quer ter uma vida financeira equilibrada? Seja um cristão fiel, e aí você vai começar a aprender o que é a dependência de Deus você vai começar a viver momentos de suprimento sobrenatural de Deus, você vai começar a viver milagres, você vai começar a testemunhar milagres, porque quem vive na dependência de Deus não morre de fome, mas quem vive na dependência de Deus, é alguém usado por Deus, é alguém cheio de Deus, e Deus não fica em falta com ninguém, amados, aleluias, e por último, respostas então são apresentadas, versículos 42 ao versículo 43, qual foi a resposta, daquele encontro de Jesus, com aquele homem, na cidade de Jericó, a primeira resposta está no versículo 42, do versículo A, aquele homem recuperou a visão, aleluias, sabe irmãos, o homem restaurado, a mulher restaurada, passa a ter uma visão mais clara da realidade, sabe por que, que você tem ficado abedrontado, com algumas coisas? porque você não está vendo o mundo espiritual como você deveria ver, quando o exército sírio, resolve atacar a cidade para sequestrar, para buscar a vida de Eliseu, para prender Eliseu, Eliseu acorda de manhã, ele está olhando para aquela realidade, e ele está tranquilo, o moço do profeta acorda, olha fica desesperado, fala, meu Deus do céu, o que vai acontecer da gente? o que vai ser da gente? nós estamos cercados, e aí Eliseu faz uma oração bem simplesinha, Senhor abra os olhos deste moço para que ele possa ver. E aí quando ele abre os olhos, ele vê que existe realmente um monte de inimigo em volta, mas ele vê os anjos do Senhor também ali prontos para aquela batalha. Deus quer que você abra os seus olhos espirituais desta noite. Você parou, você está à margem, você está cansado, mas os seus olhos precisam ser reavivados ou você muda a lente, ou você não vai enxergar, ou você resolve e avançar com o Senhor, ou você vai ficar na margem, porque a igreja do Senhor vai para frente, a igreja do Senhor vai para frente, com você ou sem você, eu sinto muito, mas a igreja do Senhor vai para frente, porque nesses dias irmãos, nós não temos meios, recursos, as coisas seguem, as coisas vão acontecendo… Então o Senhor quer que você nesta noite, recupere a visão espiritual em nome de Jesus. Quanto tempo faz que você parou de ler Bíblia? Quanto tempo faz que você parou de fazer uma oração sincera, e significativa para o Senhor? O que é uma oração sincera e significativa? É a sua oração, não é a oração da esposa, não é a oração do esposo, não é a oração na hora do almoço, não é a sua oração. Quanto tempo faz que você não dobra o seu joelho no cantinho da tua cama, e chora diante da presença do Senhor? Sabe qual a grande frustração nossa como pastor? Nós às vezes somos capazes de passar duas, três horas por dia orando pelas pessoas. Mas não temos a mesma paciência de passar 15 minutos orando ao Senhor por nós. Nós todos confundimos fazer coisas para Deus, em estar com Deus. E Deus gosta da oração, Deus responde a nossa oração. Você tem sido testemunha disso, como Deus responde a oração mas Deus está dizendo para mim, está dizendo para você nesta noite, olha, eu, eu, eu, eu, eu fico contente quando você intercede por alguém, eu fico feliz quando você apresenta diante de mim, os seus parentes, seus amigos, seus familiares, mas Deus está dizendo para você assim, que tal você parar um pouquinho para me ouvir? Que tal você parar um pouquinho para falar das coisas que estão no seu coração e na sua alma nesta hora? Esquece a multidão, esquece a multidão irmão… Sabe Jesus quando parou para conversar com aquele homem? Jesus não estava preocupado se tinha mil pessoas, duas mil pessoas, três mil pessoas em volta dele. Jesus não estava preocupado. Jesus olhou apenas e exclusivamente para aquele homem. Sabe por quê? Porque Deus ele não se relaciona com coisas. Deus se relaciona com o ser humano, com pessoas. Deus poderia ter feito o um mundo extremamente... Diferente, sei lá Deus pode ter feito tanta coisa E existem muitas coisas belas e maravilhosas Que Deus criou Mas quando Deus terminou de criar o homem A alma dele teve tanto prazer Teve tanta alegria Que ele disse, não precisa fazer mais nada A partir de agora é com eles Eu não preciso fazer mais nada Deus descansou Por que Deus descansou? Porque estava cansado? Não Não é porque ele estava satisfeito. Deus encontrou satisfação na sua vida. Deus encontrou satisfação em Adão. Deus encontrou satisfação em Eva. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite? Ei, eu não estou preocupado com o teu dinheiro. Eu não estou preocupado com a sua saúde. Eu não estou preocupado com qualquer outra coisa que você possa valorizar. Eu estou preocupado apenas e exclusivamente. Com o teu coração O teu coração é mais importante Do que você tem O teu coração é muito mais importante Do que o que você faz Ou o quanto você faz O teu coração é tudo O que eu preciso O teu coração é tudo o que eu desejo Para através dele Eu impactar a sua vida Eu transformar a sua essência Para que você seja Da mesma essência e viva Da mesma essência que eu sou a segunda resposta, é que a fé daquele homem trouxe cura, não foi o fato de Jesus colocar a mão no homem, foi a fé daquele homem, a sua fé o curou, diz Jesus, e o resultado, no versículo 43 da parte B, este homem passou a seguir a Jesus, ele disse a partir de hoje, eu não vou ficar mais em casa no domingo, a partir de hoje eu vou ser um servo do Senhor alistado no caminho que conduz para a salvação. A partir de hoje eu não fico mais na margem. A partir de hoje eu não fico mais para trás. A partir de hoje eu estou no fluxo. A partir de hoje eu estou no caminho. E o resultado por último. Versículo 43, a parte C. Jesus termina contando essa história dizendo... E o Pai foi glorificado. E o Pai foi glorificado. Não valorize as lutas que você passa. Não valorize os problemas que você vive. Valorize a solução daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque maior é o Deus que caminha com você. Maior é o Deus que te chamou. Do que todo e qualquer barreira. Todo e qualquer problema que se levante contra a sua vida. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos e assim serão os meus discípulos, diz o Senhor Jesus, amém, glória a Deus, eu quero convidar você para ficar em pé, este encontro foi transformador, ele gerou uma exposição real de necessidades, e não há nada que Jesus não possa fazer, mas você precisa tomar uma atitude nesta noite, qual é a tua resposta agora diante de Deus? O que é que você vai fazer? Você vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou? Ou você vai dizer, não, hoje a ficha caiu. Hoje alguma coisa vai mudar na minha vida. E as pessoas vão ver, vão perceber. E o Senhor também vai ver e vai perceber. A atitude é com você. Em nome de Jesus seu coração Senhor Jesus, nesta noite estamos aqui à beira deste caminho Senhor, alguns caminhando mais perto, dentro do caminho outros quem sabe, ó Pai, tentando voltar para o fluxo tentando voltar para o caminho quem sabe, ó Deus, esta pessoa que veio hoje pela primeira vez neste lugar, dizendo Senhor, eu não consigo me adaptar eu não consigo achar o meu lugar então oh Pai eu peço ao Senhor nesta noite que o Senhor encontre o lugar dela Pai para que todos nós possamos viver o que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas eu oro agora meu Deus para que o Senhor manifeste o seu poder e a sua glória, a sua graça a sua grande bondade sobre cada vida, cada coração que aqui está porque nós vamos crescer neste lugar essa igreja está passando por uma grande transformação uma grande mudança e por isso, Senhor, nós vamos nos levantar no poder e na unção do Teu Espírito Santo. E nenhuma barreira vai impedir o que o Senhor tem para nós neste lugar. Nenhuma barreira, situação ou circunstância vai impedir o Senhor, vai impedir as situações de operar contra a vida deste povo. Nós declaramos em nome de Jesus que esta é uma igreja próspera. Esta é uma igreja abençoada, este é um povo próspero, um povo abençoado, um povo cheio da Tua presença, um povo que ama o Senhor, um povo saudável, um povo com espiritualidade equilibrada, um povo que acima de tudo ama o Senhor, ó Pai. E então o Senhor vem encher este lugar com a Tua presença, vem encher o coração deste povo, Senhor, com a Tua unção deste tempo, Pai. Deus, nós te louvamos pela história desta igreja, ela foi linda, ela foi maravilhosa, mas Deus, nós estamos olhando para os nossos dias, Então, tal qual foi no passado, o Senhor continue levantando os seus profetas deste lugar, o Senhor continue levantando vidas com poder e graça, com unção e dependência do Senhor, ó Pai, para que esta igreja seja um referencial de luz na vida desta cidade, para que nós possamos ser abençoadores deste bairro, e alcançar as 80 mil pessoas que moram em torno deste lugar, porque eu sei que é possível para o Senhor, ó Pai, a multidão pode ser grande para nós, mas para o Senhor não há barreiras, para o Senhor não há acepção, para o Senhor não há dificuldade, então ó Pai, aviva em nome de Jesus esta obra, renova Senhor a emoção renova o sentimento de pertencimento no coração deste povo e abençoa de uma forma especial ó Pai a alegria de servir ao Senhor neste lugar que esta igreja seja renovada transformada cheia da tua presença que a gente deseje cada dia mais a tua unção, a tua glória a tua graça e o poder da tua presença venha sobre nós, todos os cultos deste lugar Senhor, eu profetizo em nome de Jesus que nenhum culto será mais igual ao outro neste lugar, eu profetizo em nome de Jesus, que todos que entrarem neste lugar, serão cheios, cheios Transbordantes da tua unção da tua glória da tua graça do mover o teu Espírito Santo e esta igreja será conhecida nesta cidade pela simplicidade será conhecida nesta cidade por homens e mulheres que temem ao Senhor e que o Senhor responde as suas orações em nome de Jesus Aleluia um aplauso ao Senhor queridos Bendito e santo é o nome do Senhor. Amém. Pode assentar.